Mensagem que edifica Com o pastor Francisco Tércio Muito bem, meus amados, nós agora vamos à palavra de Deus E hoje, uma palavra para os casais Hoje eu quero falar sobre esfriamento na relação conjugal O que nós podemos fazer para reacender a chama de um amor que esfriou no casamento. Meus amados, nós estamos vivendo momentos na nossa sociedade que Satanás, o inimigo de nossas almas, ele tem promovido muitos meios muito me muitos meios para destruir a família. É, a família é uma instituição divina. Aliás, na face da terra, só existem duas instituições divinas que a gente vê. Se chama a família e a igreja. Só essas duas. Todas as demais instituições foram formadas pelo homem governos, né, associações, empresas, tudo isso foram coisas formadas pelo homem, Deus aprovou, mas duas instituições que foram criadas por Deus foram a família e a igreja, e são os dois alvos de Satanás. E para Satanás destruir a família... Ele ataca todo mundo, todo mundo na família, mas em especial o casal, porque o casal é a coluna da família. E o casal, meus amados, hoje ele é vítima, os cônjuges, marido e mulher, hoje são vítimas de um ataque diabólico em muitas áreas. De modo que os casamentos vão perdendo o vigor, perdendo aquele caráter do amor de Deus e passam a viver simplesmente uma vida formal. A chama do amor de Deus na vida dos casais vai se apagando, vai baixando. Por quê? Porque os dois não estão agindo como deveriam agir em relação a este mundo. Vai apagando a chama. Os dois vão ficando agora formalistas. E vão vivendo apenas as formalidades do casamento. Ah, não, eu já casei com ela, eu vou até o fim agora. Eu não vou deixar, não, mas vou viver assim mesmo. Ela não muda mesmo, ele não muda mesmo. E vou vivendo assim. Quantos casais vivem assim, amados? Eu já vi que não muda, não, rapaz. Ali não adianta, não. Meu filho, você pode não mudar, mas Deus muda. Agora é preciso que você faça a sua parte. Sabe qual é o remédio para mudar o seu marido? Sabe qual é o remédio para mudar a sua esposa? Comece a mudar você, o seu comportamento. Isso aí você pode fazer. Se você começar a mudar em você mesmo, você vai ver que isso vai atingir seu marido, vai atingir sua esposa. Se seu esposo, se sua esposa começar a ver Deus na sua vida com mais excelência, ver Deus de verdade na sua vida, você vai ver que as coisas vão mudar. O que você não pode, meu querido, é ficar paralisado, aceitando esse casamento do jeito que está, aceitando as coisas do jeito como elas estão, e vai levando de qualquer jeito. E no final das contas, você está vivendo uma vidazinha, uma vidazinha sem sentido. Uma vidazinha, vamos dizer assim, pobre, raquítica, mendigando. Uma vida mendigando é, um pouquinho de felicidade. Mendigando um pouquinho de alegria no casamento. Mendigando... Um pouquinho de satisfação na relação conjugal. É isso que você está vivendo. Seu casamento esfriou. Seu casamento está frio. Eu vou ler aqui um texto da palavra de Deus para nós entendermos como é que essas coisas acontecem na nossa vida e o que é que nós podemos fazer para vencer. Eu abro aqui a minha Bíblia em Mateus capítulo 22, versículo 37,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 e os profetas. Glória a Deus. Meus queridos, vejam bem, eu vou falar sobre o que nós podemos fazer para reacender a chama de um amor que esfriou no casamento. Já comecei a falar mostrando alguns bombardeios que provocam o esfriamento. E agora eu leio esse texto que nos fala sobre o maior de todos os mandamentos, o mais importante de todos os mandamentos. Se você fizer isso, quanto mais você amar a Deus, mais você vai conseguir cumprir a vontade de Deus. Se você não faz a vontade de Deus, é porque você não ama a Deus. Isso tem tudo a ver com a sua relação conjugal. Eu vou lhe mostrar que seu amor por Deus tem tudo a ver com a sua relação conjugal. Não sou eu que vou lhe mostrar, é a Bíblia que vai lhe mostrar. Veja bem, esse texto aqui, ele fala para nós amarmos ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento. Primeiro grande mandamento, chama ele, é a Bíblia, o próprio Deus falando, o próprio Senhor Jesus falando, ele diz, é o primeiro e grande mandamento. E ele diz, e o segundo, que é semelhante, é a mesma coisa deste, é amar ao próximo como a ti mesmo. Veja bem, primeiro amar a Deus, segundo amar ao próximo e terceiro amar a mim mesmo. Eu tenho que amar a Deus sobre a minha pessoa e sobre a pessoa do meu próximo. Mas eu tenho que amar a meu próximo como a mim mesmo. Agora, veja bem, se eu não amo minha mulher, se é você não ama o seu marido, se você não ama a sua esposa como a você mesmo, Você vai amar a quem nesse mundo? Me diga, se você não consegue amar a sua mulher como a você mesmo. Se você não consegue amar o seu marido como a você mesmo, você vai conseguir amar a quem nesse mundo? Talvez você não saiba o que é amor. Talvez... Você confunda, como muitos confundem, um amor com o prazer, com a paixão. Amor é quando você sente desejo, é quando você sente vontade de abraçar, de beijar. Não, amor não é isso não. Isso faz parte do amor, mas não é só isso não. Então, meus queridos, Comece a perceber que este grande mandamento de Deus, o mais importante, talvez, você não esteja cumprindo em relação à sua esposa, em relação ao seu marido. Você reclama que o amor está frio. Ah, meu casamento está frio. Mas eu pergunto, você está amando seu marido como você ama você próprio? Você ama a sua esposa como você ama você próprio? Se você não ama ela como você... Mesmo Eu pergunto em relação às pessoas do mundo Que a Bíblia manda Que você deve amar seu próximo Não é apenas sua esposa não Então veja que A gente já começa a perceber Que essa relação Ela está um pouco falha As pessoas irmãos Elas não entendem Que uma boa e equilibrada a relação familiar, tem tudo a ver com a nossa relação com Deus. Da mesma forma, a nossa relação com Deus tem a ver com a nossa relação com o nosso trabalho, a nossa relação com Deus tem a ver com a relação com nossos vizinhos, a nossa relação com Deus tem a ver com aquilo que nós vivemos no dia a dia, então, meus amados, eu quero fazer aqui uma reflexão para a gente entender como é que Deus quer o amor de um casal, tá certo? Para você entender porque o amor está frio, você precisa entender como é que Deus quer que o amor funcione na vida de um casal. Veja bem, primeiro vamos falar da relação do amor do marido para com a mulher, e do amor da mulher para com o marido. Vamos aprender isso aqui. Então, o um texto para reflexão, que eu quero chamar você para isso, está em Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao 28. A Bíblia diz assim, olha, Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. Mandamento para a mulher, eu vou explicar. Calma. E diz, vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Olha só. Veja bem. Meus amados, primeira coisa, deixa eu falar começando pelo marido, que é o cabeça. Né? A Bíblia diz que o marido deve amar a mulher como também Cristo amou a igreja. Você, marido, que reclama que seu casamento está frio, eu te pergunto, você ama sua mulher como Cristo ama a igreja? Você ama sua mulher santificando sua mulher, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, procurando apresentar a sua mulher... Eu estou lutando para que ela seja uma coisa preciosa diante de mim, sem ruga, sem mácula, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Você está lutando para sua mulher ser assim, amando sua mulher desse jeito, marido? Oh, irmãos, parece até uma coisa de outro mundo. Aliás, é de outro mundo mesmo. É do sobrenatural de Deus. Porque esse mundo está tão distante de Deus, irmãos. Tão distante de Deus que até a igreja, muitos da igreja, irmãos, se deixam levar por esse mundo e não conseguem perceber a vontade de Deus para o casamento. Veja os maridos... Os maridos, existem maridos bons. Mas hoje em dia, irmãos, os homens não querem quase compromisso. Os homens não querem quase compromisso no seu relacionamento conjugal. Então, quando o homem age assim, ele ganha a sua mulher. Aí a Bíblia diz, vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Claro, porque... A mulher, ela vê no marido a imagem do próprio Deus. Ela tem que ver no marido a imagem do próprio Deus. Aí talvez você esteja perguntando, mas pastor, e quando a gente tem um marido que é, entre aspas, uma bênção, não é? Aquela bênção, entre aspas. Como é que deve agir, pastor? Amando ele. Amando ele. Mesmo que você não seja correspondida Ame seu marido Porque a Bíblia diz que o amor nunca falha Eu vou falar mais à frente sobre isso Porque às vezes, irmãos Tem um que quer fazer a vontade de Deus Tem um que se esforça Tem um que luta Tem um que está pelejando Buscando a Deus, fazendo a vontade de Deus, você vai ver que Deus vai criar situações para colocar a você que está lutando para conquistar seu marido segundo a vontade de Deus, para amá-lo segundo a vontade de Deus. Você, marido que está lutando para conquistar sua mulher, fique certo de uma coisa: Deus está lhe acompanhando. Ele vai ver e vai criar situações para lhe dar vitória. O desejo de Deus é esse, que o amor dele, o amor de Deus, venha a existir, a arder no coração dos dois. Então a Bíblia diz para o marido amar a mulher como Cristo ama a igreja e diz para a mulher se submeter ao marido como a igreja também, a Cristo, amando a Cristo e se submetendo a Cristo e se submetendo ao marido como a igreja a Cristo. Então, meus queridos, veja que além dessa relação de amor, veja bem, além dessa relação de amor para com a mulher, marido para com a mulher, mulher para com o marido, aí a Bíblia fala assim também, olha, porque ninguém nunca odiou a sua própria carne, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Agora é uma relação de amor para consigo mesmo. Olha, isso é importantíssimo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Quem ama seu marido, ama-se a si mesmo. Se você não ama seu marido, é porque você não sabe amar nem a você próprio. Você nem ama a Deus, nem ama você. Você está lembrado que eu comecei essa mensagem... Falando de uma relação, veja bem, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Veja que aqui tem três pessoas aí, a pessoa de Deus, a minha pessoa e uma terceira pessoa que é o meu próximo. Aí eu disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo, não é? Se eu não amo minha esposa, como é que eu vou amar meu próximo? Se eu não amo sequer a minha esposa, que não é nem meu próximo, é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Se eu não amo esta mulher, que é carne da minha carne e osso dos meus ossos, eu vou amar a quem? Se você não ama seu marido, que é carne da sua carne e osso dos seus ossos, você vai amar a quem? Você não consegue cumprir esse mandamento de amar o seu próximo. É o maior de todos os mandamentos. É o mais importante de Deus. E se você não consegue amar o seu próximo, é porque você não ama a Deus. E se você não ama a Deus, não vai conseguir amar seu marido, não vai conseguir amar sua esposa. Segredo de tudo isso, eu preciso amar mais a Deus. Eu preciso amar mais a Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Ou seja, diante de tudo, ame a Deus. Diante de tudo, ame a Deus. Porque o amor a Deus vai te mover em todas as direções, para você ter mais sabedoria, para você amar sua esposa, para você amar seu marido, para você amar sua família, para você viver bem com seus irmãos, para você ter um bom relacionamento na igreja, ame a Deus. Eu chamo a sua atenção agora para uma coisa que não é muito comum entre as pessoas, o que é o relacionamento consigo mesmo, o amor a si próprio. O amor a si próprio. Quando a Bíblia diz que quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Eu te pergunto, você ama a si próprio? Eu amo. Talvez você não ame, talvez você seja egoísta, que é uma perversão do amor. O egoísmo é um amor centralizado nele mesmo que despreza as pessoas. Porque seu marido não está fazendo o que você quer que ele faça Você não ama ele Você não sabe amar Jesus te amou Não é porque você faz o que ele quer, não Você sabe que você Já fez muita coisa E quem sabe ainda até faz Que não agrada a Deus E Jesus continua te amando Te dando oportunidade Então veja, meus amados essa relação de amar-se a si mesmo é muito importante no relacionamento conjugal. O amor por si próprio ele é demonstrado por um zelo que você tem por você mesmo. Se você não zela por você mesmo, você não zela por seu marido. Esse zelo por você mesmo significa você cuidar da sua saúde física, Aliás, vamos inverter as posições. Primeiro, cuidar da sua saúde espiritual, cuidar da sua saúde física, cuidar dos seus relacionamentos com as pessoas, em especial com o seu marido. Você tem zelo por isso? Você procura conhecer a Bíblia? Você procura orar como devia orar? Você jejua como devia jejuar? Duro isso, né, irmãos? É duro essas coisas, não é? No final, você reconhece que o errado é você mesmo. Quem está promovendo esse esfriamento no seu casamento é você mesmo. Você está ajudando. Talvez você não seja totalmente culpado, você, mas você é culpado em grande parte. Porque você não ama-se a si mesmo. E se você não ama-se a si mesmo, você não procura cativar seu cônjuge? Olha o que a Bíblia diz, que quando o marido ama a mulher, ele ama procurando santificar a mulher, procura purificar a mulher, procura zelar pela mulher. A pessoa às vezes não faz isso nem com ele mesmo, não se santifica, não se purifica, não zela por si mesmo. Como é que ele vai zelar pela mulher? Me diga. Da mesma forma, a mulher pelo marido. Então, meus amados, casamento, Deus quer que você ame. Uma relação a três. Você, seu esposo, você, sua esposa e Deus. Se não houver essa relação a três, amando a Deus sobre todas as coisas, que o casamento não vai funcionar. Bom, aqui está a receita. A consequência, ou melhor, a receita do amor de Deus, não é? Esse amor de Deus, ele é tão importante que ele traz uma consequência. Veja que quando você ama a Deus sobre todas as coisas, que você entra no casamento, você deixa uma importante fonte de amor, que é seu pai e sua mãe. A Bíblia diz, por isso, deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Olha só, você deixou o amor de pai, deixou o amor de mãe para se unir a seu marido, para se unir a sua mulher. E agora você está aí, desse casamento frio, você não consegue perceber que existe um pouquinho de falha em você, não? Que você não está sendo o crente que poderia ser? Você não percebe isso, não? Irmãos, eu já lutei muito pelo meu casamento. Eu me lembro, irmãos, das coisas que já passei quando eu vivia dramas no meu casamento. No início do meu casamento, quando uma vez eu me lembro que. Uma vez eu coloquei assim no meu coração: Olha, eu vou conquistar minha esposa. Aleluia. Aleluia. Eu vou conquistar outras mulheres, é muito fácil, meu filho. Conquistar outras mulheres para um momento, né? Para uma, uma, uma. Vamos usar uma linguagem vulgar, uma, uma linguagem mundana aqui. Conquistar outras mulheres para um programa para uma transa, como dizem por aí, é muito fácil, eu quero ver você conquistar sua mulher, eu quero ver você conquistar seu marido, porque quem ama a sua esposa ama-se a si mesmo, quem ama a sua esposa ama a Deus, quem ama seu marido ama a Deus, está vendo porque é que seu casamento está frio? Falta de amor por Deus Não é por falta de dinheiro do seu marido Não é porque ele está desempregado Não é porque sua mulher é relaxada Não é porque sua mulher tem defeito Nada disso, irmãos Isso aí são as desculpas que a gente arruma para tentar justificar É falta de amor a Deus Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida Começa a buscar mais a Deus Você vai ver que as coisas vão mudar Então, olha O amor esfria no casamento Primeiro pelo desconhecimento e a ausência desse amor de Deus no coração. É isso. Desconhecimento desse amor de Deus no coração. A maioria dos casais querem viver firmados no amor é, formal, não é? Ah, todo mundo casa, eu caso também, vou viver junto, tem minha casa e tem meus filhos, e então tá aí, vou vivendo. Mas esquece de viver o romance. Esquece de viver os momentos a dois que precisam ser vividos. Esquece de passear juntos. Não sente prazer de estar um com o outro. Por quê? Falta de Deus no coração. Falta de Deus no coração. Eu não gosto dela não, porque ela não gosta de conversar. Tu não gosta de Deus, rapaz. Na verdade, tu não gosta de Deus. Eu não gosto dele não, porque ele não sabe conversar. Ei, meu filho, no dia que você tiver Deus na vida, você vai ver que ele vai aprender a conversar. No dia que você tiver Deus na vida, você vai aprender o que significa um casamento. É? Por que, é que o casamento esfria? Porque os casais não entendem que somente o amor de Deus é que resiste às adversidades. O casal vai ser provocado, o casal vai ser tentado. Satanás vai pedir permissão a Deus pelas tuas fraquezas, por causa das tuas fraquezas. Satanás vai pedir permissão a Deus, você, marido, você, mulher que tem fraquezas, seja lá em que for, Satanás vai pedir permissão a Deus para te tentar na tua vida conjugal. E Deus vai permitir. Deus vai permitir para você ver o quanto você precisa de Deus, ou você escolhe logo o lado do erro e vai viver o erro de uma vez para ir para o inferno quando morrer, ou se arrepende e vem para Deus, reconhece que não dá certo e vem de uma vez para Deus. Deus. Deus vai permitir, esse negócio de ficar dizendo que, não, eu sou crente, eu sou fraco, eu sou fraco, é meu filho, Deus vai permitir, essas, essa, essas provações são justamente o caminho de Deus para o teu aperfeiçoamento, então, por que, é que o casamento esfria? Primeiro o desconhecimento de Deus, a ausência de Deus no coração do casal, Tá certo? Pode ser no coração de um só, essa chama estando acesa no coração de um só, esse fogo vai passar para o outro. Deus faz isso. Não entende que o amor de Deus resiste às adversidades, eu falei aqui, não é? Depois também, limitam a relação conjugal ao simples fato de construir um lar e ter filhos. Está pensando que relação conjugal é isso? Só isso? Construir uma casa, não, já tenho minha casinha, eu boto a feira lá, faço tudo, tá certo, agora tenho filhos. Não é só isso, não. Uma relação conjugal vai muito além disso. A família, irmão, foi criada por Deus para viver nesse mundo e se relacionar com Ele. O casal foi constituído por Deus para ser uma só carne, veja. Que isso glorifica a Deus Quando as pessoas olham para um casal, olham para você E vê você unida com seu marido, vê você unido, marido, com sua esposa Isso glorifica a Deus As pessoas veem o trabalhar de Deus na vida de vocês Deus constituiu o casal para a glória do nome dEle os valores espirituais, meus amados, nós precisamos entender que eles são mais importantes do que os materiais. Quantos casais né, que só vivem brigando por causa dos valores materiais. Ai, meu Deus do céu, que casamentozinho frágil. Eu estava aconselhando uma determinada pessoa e mostrando. Mostrando para essa pessoa e dizendo assim, fulano, olha, cuidado. Cuidado, porque vocês estão querendo viver um padrão de vida que não tem condições de viver. Vocês estão querendo viver, por causa disso vivem brigando, por causa disso vivem se desentendendo. Não sabe se acomodar o padrão de Deus que vida deu no momento, para os dois fazendo a vontade de Deus prosperarem dentro da vontade de Deus, mas querem logo dar um pulo lá para frente. Morar onde não pode morar, ter o que não pode ter, é morar em apartamento de luxo, ou casa de luxo, quando Deus não deu isso ainda, quer ter carro sem ter condições de ter carro, não sabe mais andar de ônibus, aí o que é que acontece? Ficam brigando, ficam brigando, por quê? Só olham para os valores materiais, só olham para as coisas desse mundo, não olham para as coisas de Deus. Os valores espirituais, ele não se preocupa, só se preocupa em ter, não se preocupa em ser. A diferença, não é? Casais que só se preocupam em ter, possuir. Não se preocupem em ser, ser significa possuir valores, valores de Deus na sua vida, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a esposa como a si mesmo, aleluia, não procuram lutar por esses valores, então acham que o relacionamento conjugal, irmãos, Pode viver assim só na formalidade, não precisa de um romance. Vive só lutando pelas coisas materiais. E agora, para concluir, eu quero mostrar a você como acender, como acender a chama desse verdadeiro amor que Deus quer para a sua vida. O que é que você tem que fazer para isso? Veja bem, eu tenho certeza que Deus já falou com você. Você já viu aí na sua vida, você que está me ouvindo atentamente. Deus já falou com você mostrando algumas coisas que você precisa melhorar. A resposta A resposta para você está aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Olha o que a Bíblia diz assim, olha, Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Não foi isso que aconteceu no seu casamento? Não foi isso? Deus estava falando para a igreja de Éfeso, a carta da igreja de Éfeso. Mas o relacionamento de Cristo com a igreja é semelhante ao relacionamento do marido com a mulher. Então aqui, ele diz, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Por quê? Por causa desse defeitinho que Deus já falou com você através dessa palavra que eu estou lhe pregando. Você não está amando Deus como devia amar. Teu primeiro amor é Deus. Teu primeiro amor não é teu marido. A igreja de Éfeso havia desprezado o amor por Deus. Venho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Olha só, esse erro que você já ouviu, já percebeu na sua vida, você tem que deixar ele, se arrepender. Não é deixar somente, é deixar e se arrepender. Porque se você deixar provisoriamente, porque tem pessoas que é assim, ó, tem pessoas que estão pecando, não, eu vou deixar de pecar, aí deixa de pecar mas não se arrepende, arrependimento irmãos, é a essência necessária para o verdadeiro perdão, arrependimento significa uma dor que você sente de olhar para aquele erro seu e dizer, meu Deus, quanta loucura eu fiz, eu não quero mais isso na minha vida, isso é arrependimento, não é simplesmente deixar, é você não querer mais aquilo, aborrecer aquilo, essa situaçãozinha aí que te faz não ser o marido que você precisa ser, essa situação aí que te faz não ser a mulher que você precisa ser. Isso é isso que está fazendo você cair. Causar um casamento frio na sua vida. Lembra-te depois de onde cair, se arrepende-te. Aí Deus diz assim: pratica as primeiras obras. Ele está falando aqui de comunhão com Deus, as primeiras obras, lembra Adão e Eva no Jardim do Éden. Você lembra quando você conheceu Jesus como você queria ser crente de verdade e agora não é o que devia ser? Lembra-te desse primeiro momento, aquele desejo que você tinha que parece que se apagou no seu coração. arrepende-te e pratique as primeiras horas, as primeiras obras, sabe por quê? Olha, porque só tem duas coisas a decidir, ou você se arrepende para melhorar ou vai bagunçar de vez. Você não pense que Deus vai ficar tolerando você do jeito que você quer a vida inteira, não. Eu vou repetir, não pense que Deus vai ficar tolerando você do jeito que você quer a vida inteira, não. Fazendo coisas erradas e vai levando, empurrando com a barriga. Deus me compreende. Ele sabe das minhas fraquezas. Ai, meu filho, tu pode até falar, mas não está adiantando nada tua vida espiritual. Sabe o que, é que Deus quer? Arrependimento, mudança. Ele quer que você vá brilhando cada dia mais e mais. Ele diz, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste esse erro que você sabe qual é. E arrepende-te. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tirar o castiçal significava tirar a condição de ser igreja. Tirar a condição de ser igreja. Ou seja, você vai perder a sua salvação. Se você continuar assim, você vai perder a sua salvação. Porque um abismo chama outro abismo. Nós somos chamados por Deus para fazer a obra dele. Sabe o que significa fazer a obra de Deus? Desfazer a obra do diabo. Sabe onde é que eu começo a desfazer a obra do diabo? Na minha vida. Quando eu começo a desfazer na minha vida, que eu vou conseguindo, eu vou tendo respaldo moral diante de meu Deus, diante do diabo, para falar para os outros, para dar testemunho, para viver, para sentir a glória de Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a e tirarei o seu lugar do teu castiçal, se não te arrependeres. Amados, deixar o primeiro amor é lançar fora a própria vida de Deus em nós. É conhecer o amor de Deus como Deus está falando para você agora e não lutar, não perseverar para viver esse amor de Deus. Temos que desenvolver o amor de Deus em nós, irmãos. Parar de brincar de ser crente. Tomar uma decisão. Eu falei aqui, uma época na minha vida, ainda mais jovem, eu disse, eu vou conquistar a minha esposa. Eita, Jesus. Olha, eu acho que a palavra mais forte que eu falei hoje foi essa. Eu vou conquistar a minha esposa eu vou conquistar meu marido, tu pode, você pode, ele não é todo errado, ele não é todo errado, não é? Você pode conquistar ele, ele pode mudar por amor, a você, você pode ser um instrumento de Deus, para levar ele para mais perto de Deus, é pastor, ele não ama a Deus não, ele não respeita a Deus não, mas através da sua vida, ele pode se tornar um instrumento de Deus. Por que é que mulheres se separam do marido? Por que é? Por que é que homens se separam das mulheres? Por quê? Porque se desesperam. Querem do jeito deles e não querem mais você. não. Está abdicando o que Deus não permite. Está fazendo uma coisa que Deus não permite. Porque uma mulher de Deus, ela luta. Um homem de Deus, ele luta. Não é? Eu tenho lido ultimamente o exemplo de Oséias, né? O oh, irmãos, é tremendo. O exemplo de um verdadeiro amor de Deus. Ele conquistou sua mulher. Ele conquistou sua mulher. Ele venceu o profeta Oséias. Sabe de onde Oséias tirou Gomer, sua mulher? Sabe de onde? Sabe de onde? de um ambiente de prostituição. Teve três filhos com ele, depois ela se separou dele, foi atrás dos, dos, dos amantes dela e Deus disse para ele, vá atrás de sua mulher. Ame sua mulher. E ele foi atrás dela. Ai, meu Deus. É muito amor, irmãos. Amor e sabedoria de Deus. Confiança também no seu Deus. É preciso para isso. Eu sei que nem todos podem ouvir essa palavra Jesus falou isso que eu estou falando Nem todos podem ouvir essa palavra Acerca do casamento Né? Uns se fazem eunucos Por causa do reino de Deus Jesus estava falando de casamento Quando ele disse Nem todos podem ouvir essa palavra Uns se fazem eunucos Não casam Por causa do reino de Deus Mas se você casar você tem que casar e viver do jeito que Deus quer. Senão você é um covarde. Você é um covarde. Você, minha irmã, você, meu irmão, passa a ser um covarde. Por quê? Porque não está querendo lutar a guerra de Deus. Teu casamento é a guerra de Deus na tua vida. E o que Deus diz, sabe o que é? Diga aos covardes que voltem. Ou você luta para vencer, ou é covarde para ser um derrotado? O que é que você quer? Ou você luta para vencer, ou é um covarde para ser um derrotado? Coloque essa frase hoje no seu coração. Eu vou conquistar a minha esposa. Eu vou conquistar o meu marido. Ame o amor de Deus. Que Deus te abençoe e te ajude. Em nome de Jesus. Amém. Mensagem que edifica com o pastor Francisco Técio.